Amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje estamos aqui fazendo uma brincadeira de verão. Aqui estão meus amigos, este é o... Cauã. Kawan... Alisson. Arthur. Alisson e Arthur. E lá, está, lá atrás está o João e olha o que a gente vai aprontar aí, gurizada. Agora eu vou largar a câmera com o Biro e o Biro vai filmar o nosso amigo John. O Ministério do Miko TV adverte, não tem fazer essas coisas em casa. Se os sintomas persistirem, procure um médico. Olá, eu sou o Locutor. Eu sou Carlos Daniel. E nós somos os, os dois locutores. locutores. E nós vamos narrar esta incrível aventura de hoje. Veja, este é João Peter. Ele será o primeiro a embarcar em nossa aventura. Miko arranca com o um carro, dando um leve cagaço em João. O que você acha disso, Carlos Daniel? E Acho que mal começou. Ele já está se borrando. Veja a cara dele, dia ele está sorrindo, mas não se engane, nesse exato momento a bunda dele está queimando de arrastar na areia. Vejam como John Peter faz a curva. Ele está passando por cima de tudo quanto é lixo na beira da praia. John Peter estava realmente apavorado. Ele saiu correndo do bagulho quando a corrida acabou. E esse foi John Peter do canal Acoustic Cover. Agora nós temos a Vitória e o Arthur. Eles parecem estar gostando do passeio. Nossa, que romântico! Chega a me dar náusea. Aposto que o Mico tá dando uma de viadinho e está pegando leve com eles. Mas que merda, Mico! Para de pegar leve com eles! Eu quero ver alguém se fuder! Isso, Mico! Muito obrigado! Faça eles comerem areia molhada. Hahaha! <risos> Olha que coisa mais linda! A Vitória comendo areia. O apelido dela, agora, e é Papa terra. E esses foram, Arthur e Vitória comendo areia, em um passeio romântico. Mas que droga, eu quero ver alguém cair nessa merda. Ai meu Deus! Momento do fiasco do, do vídeo! Agora, finalmente nós vamos ver o majestoso dono desse canal, ômico. Nossa, me parece que ele tem habilidade. Acho que ele manja luz para Não pode ser, ele está de pé, surfando como se estivesse brincando. Tem algo errado aí, ele está mandando bem demais. Tenho que admitir, que eu não esperava por isso. Eu achei que ele se borraria nas cuequinhas de seda dele. Mas parece que não. Nossa cara, ele está indo na água. Isso foi incrível. E agora ele se sentou com o treco em movimento. Eu estou até arrepiado de ver isso. Ele fez pose, dançou e até mesmo foi na água. Estou excitado de tanto orgulho do Mico. Vai tomar no cu, tá tudo muito bonito. Agora você se dá o ver, o verdadeiro áudio do vídeo. Oi, não anda muito! Não foi! Não viaja! O nós do. O nós do viajo, né, Paulo Fu? Te fode agora! Agora tudo faz sentido outra vez. Agora, vocês irão ver, um momento em que o me muito. Ok, já que ele se achou, vamos constrangê-lo. Finalmente eu vi alguém caindo Vamos voltar e ver Mais uma vez bem devagar Agora estou satisfeito Vou até deixar meu like Porque ele merece Bom, então é isso aí, amiguinhos. Tô sujo, cheio de areia aqui. Ali tá ali na rua, ali. Uh! Me esperando. Porque agora nós vamos tomar um banho de mar. E uh! se você gostou desse vídeo, o uh! que tem que fazer? Como então, o do vídeo? Like, like. O que mais? o que mais? No dá canal. like e compartilha. Meus ah! é amigos aqui, ó. Aqui é de fé. Então tá, é isso aí, amiguinhos. Vai. Até o próximo vídeo. <música> Oh, oh, oh, oh,